Como vocês podem ver, aqui tá a tela da, do. Acho que é o Edge que tá aberto. Que ele não tá carregando. Tá vendo? O FIFA eu tentei a, abrir o FIFA. Ele também não para de carregar. Há um maior tempão que tá assim carregando, carregando, carregando. Tá? Então, aqui o YouTube. Como vocês podem ver, o YouTube também vai ficar carregando. Então, tá tudo carregando. Não passa disso. Tá? Vou fazer um teste muito simples aqui. Vou aqui nas configurações. Tá. Vou aqui em rede. Vê a nat está aberta. Vou testar muito jogando. Depois do teste está finalizado. Então vou apertar aqui os quatro botões aqui em cima, tá? Apertar os quatro botões ao mesmo tempo Ele vai dar velocidade, tá vendo? Tá tudo ok com a velocidade, tá tudo ok com o upload, tá tudo certinho Só que agora pra resolver esse problema, o que, que eu vou fazer? Vou vir aqui em configurações avançadas Endereço de marca alternativo Limpar e reiniciar o console, tá? O videogame vai reiniciar Deixa eu ligar aqui Tem a televisão aqui rapidão Vocês podem ver, não tô cortando nada do vídeo, tá? O vídeo vai ficar assim. Aqui, vamos tentar aqui abrir de novo o YouTube para ver se vai carregar. Beleza. Como podem ver, o YouTube abriu normalmente. Vamos aqui testar o FIFA. Tá? Vamos ver se o FIFA vai passar daquele looping lá de carregando que não parava de carregar. Como vocês podem ver, o FIFA está abrindo normalmente. Vou só esperar que a tela aparecer para vocês verem que funcionou. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, tá? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Essa limpeza do Mac, ela serve para limpar... Todas as informações do console de rede, tá? Então, ao fazer isso, o console vai obrigar o seu roteador a mandar novas informações pro console E vai resolver muitos bugs do console Aplicativos que não abrem, consoles que não abrem, downloads que não instalam Então, resolve muito, muito bug simples do Xbox One Então, faz sempre aí essa, esse procedimento aí de limpar o Mac que vai resolver, beleza? Então, mais uma vez lá, dá o um like aí no, no vídeo Se inscreva no canal e fui!